O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo os onze discípulos foram para a Galileia Ao monte que Jesus lhes tinha indicado Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele Ainda assim alguns duvidaram Então Jesus aproximou-se e falou Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da Salvação. Podem sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando nesta noite a solenidade da Santíssima Trindade Uma verdade da fé que nós católicos acreditamos E o que seria a Santíssima Trindade? Três pessoas num só Deus Não são três deuses Três pessoas num só Deus Pai, Filho e o Espírito Santo E nós vivemos realmente essa experiência da Trindade Desde quando nós nascemos até o dia que chega a hora de nós irmos para a casa do Pai. Quando nascemos somos batizados e somos batizados em nome da trindade. O padre derrama água sobre a nossa cabeça e diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois no decorrer da vida, nós fazemos a experiência da trindade. Quando a gente vai rezar, dificilmente a gente começa uma oração sem, aliás, fazendo o sinal da cruz. Então, nós fazemos o sinal da cruz para começar a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Invocamos a Santíssima Trindade. Quando vamos à missa, nós então, do início até o fim, ali nós percebemos a presença da Trindade Santa. No dia a dia, nós também podemos ver como a Santíssima Trindade está ali nos acompanhando. Quando você está andando pela natureza, percebe uma paisagem bonita, uma flor bonita, e você para para contemplar, o que, que significa aquilo para você? O Pai Criador, quem que criou a natureza? Quem que criou aquela flor Magnífica, que chamou a sua atenção pela beleza que ela possui, o Pai Criador. Muitos têm crucifixo, andam ali no peito pendurado, outros têm na parede da casa, outros têm sobre a mesa, no ambiente de trabalho. O que, que significa ter aquele objeto, aquela cruz? Significa que nós acreditamos que o Filho de Deus, feito homem, Jesus Cristo, Entregou a sua vida para a nossa salvação. E ali está diante de nós. Quando a gente gosta de alguém, quando procuramos amá-la, expressar carinho, afeto, quando procuramos fazer o bem a todos, quando somos, quando somos impulsionados a fazer algum ato de caridade, ajudar um doente, ajudar uma família carente, é o Espírito Santo que faz toda esta coisa agir dentro de nós e nos leva a se movimentar, a sair de nós mesmos, a irmos justamente ao encontro do outro. Quando chega a nossa hora de partir, irmos desta vida para a eternidade, chega, tem dois momentos. O primeiro é a unção dos enfermos, e ali está a presença da Santíssima Trindade, que dá o alívio para aquele irmão, aquela irmã, que está realmente na fase terminal da sua vida. Ou muitas vezes, quando a pessoa acabou falecendo e chama o padre para fazer exéquias, é quando o padre vai lá no cemitério, lá junto com a família e faz aquelas orações junto com o falecido. Então aquilo ali chama-se Ezequia, e ali é feito também em nome da Santíssima Trindade. Então perceberam? Desde quando nascemos até o dia quando a gente morre, nós fazemos a experiência da Trindade. E é isto que a igreja propõe para nós nesse dia de hoje, fazer esta memória. E fazendo esta memória, nós somos convidados a louvar, agradecer a Trindade Santa que acaba sendo então o suporte para a nossa vida, o apoio para a nossa vida e que nos ajuda a fazer um caminho de santidade. Além deste aspecto religioso, cristão, que a Santíssima Trindade nos propõe para viver a nossa vida, também é proposto para nós, a exemplo da Santíssima Trindade, a gente ter uma boa convivência com as pessoas. É fácil conviver com as pessoas? Não. Se as pessoas que a gente gosta, de vez em quando sai faísca, imagina aqueles que a gente não gosta. Sai guerra, sai guerra. Então, a Santíssima Trindade é o modelo perfeito de como a gente se relacionar com os outros porque Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam no amor e por isso então nos ensina a nós como também a gente deve conviver dentro de casa, na família, nosso ambiente de trabalho, dentro da igreja, com os nossos amigos. Para isto, nós podemos olhar nesta noite três elementos essenciais que a Santíssima Trindade nos ensina a ter uma boa convivência. Vejam bem, todos nós formamos um grupo. Família é um grupo. Ambiente de trabalho é um grupo. Aqui na igreja é um grupo. Agora, dentro do grupo, ninguém é igual. Todos são diferentes. Dentro de casa, tem diferença. O marido não é igual à esposa. Os pais não são iguais, os filhos entre os irmãos não são iguais uns aos outros, são diferentes. E louvado seja Deus que haja essa diferença, porque é ali que sai uma grande riqueza. Só que quando a gente não sabe conviver com a diferença, dá choque, dá briga. Porque Por que, que dá briga? Porque a nossa grande tentação é... Se impor sobre o outro Eu quero que o outro Pensa como eu quero Eu quero que o outro Faça as coisas como eu quero Eu quero que o outro Se comporte do jeito que eu quero Olha meu irmão Minha irmã Esse negócio não dá certo não De você pegar a outra pessoa E Formá-la, colocá-la numa forma Do jeito Que está na tua cabeça Cada um é um. E aqui está o grande empenho que a gente aprende da Santíssima Trindade. Respeitar a individualidade da pessoa. Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, um só Deus. Porém, cada uma dessas três pessoas tem a sua individualidade. O Pai é o Criador... O Filho é o Redentor e o Espírito Santo é o Santificador. Mas não é porque cada um tem a sua individualidade que se quebra a unidade. Não, pelo contrário. No respeito da individualidade é que se compõe a unidade. Então, nos grupos que nós fazemos parte, olhando o exemplo da Santíssima Trindade, se nós aprendermos a respeitar o outro, a maneira como o outro é A maneira como o outro pensa Respeitar o jeito do outro fazer as coisas Então isso vai ser mais fácil Para que a gente possa conviver Não vai ter briga Não vai ter discussão Não vai ter cara feia Não vai ter guerra Não vai ter divisão Respeitar o ponto de vista do outro Muitas vezes a gente pode até não concordar É um direito meu Não concordar mas é uma obrigação minha respeitar o outro, por aquilo que ele é, por aquilo que ele pensa, por aquilo que ele está fazendo. Não, não concordo, mas respeito. É assim que nasce a harmonia nos nossos grupos que a gente convive. Primeira lição. Segunda lição. O que une a Santíssima Trindade é o amor. Santo Agostinho falou uma coisa muito bonita, ele disse assim, o pai é o amante, o filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Então, o que interliga pai, filho e Espírito Santo para nascer esta harmonia, esta unidade é o amor. Queridos irmãos e irmãs, o que pode nos aproximar das pessoas é o amor por isso que a gente tem que pôr sempre à nossa frente, entre eu e o outro, o amor. E sabe qual é o nosso maior erro? É porque a gente coloca sempre a nossa diferença. Entre eu e o outro, a diferença. Entre eu e o outro, eu coloco os defeitos. Entre eu e o outro, eu coloco os preconceitos. Estas três coisinhas, diferença defeitos preconceito não faz a gente ficar perto do outro isso nos faz ficar cada vez mais longe do outro e isso não gera unidade isso não gera boa convivência eu desafio por exemplo os casais os que estão aqui na igreja nesta noite ou aqueles que nos acompanham em casa pelas redes sociais, Desde a hora que você levanta, até na hora que você é de dois bichos, eu proponho para você o seguinte, fica falando o defeito do outro o tempo todo. Marido, fala, adoidado, os defeitos da tua mulher. Mulher, fala todos os defeitos do teu marido. Pode ter certeza, alguém vai dormir na sala, porque não vão se aguentar. Não vão se aguentar. Ou vai para a casa da mãe, vai para a casa da, do, do, do, do irmão, ou de um amigo, mas não vai conseguir ficar junto. Porque é isso que faz, que acontece. Se você ficar olhando só o defeito da pessoa, não tem nada que te atrai, não tem nada que te encanta. Se você coloca as diferenças entre você e o outro, porque o outro pensa assim, porque o outro não sei o quê, porque é diferente de mim, porque eu penso desse jeito, não vai dar certo. E se você age com preconceito com a pessoa, você cria um muro. Então, o que faz com que eu fique mais perto do outro, que eu goste do outro, que eu me sacrifique pelo outro, que eu entregue a minha vida pelo outro, que eu faça o possível e o impossível pelo outro? É o amor. Então, esta é a segunda lição que a gente aprende com a Santíssima Trindade trabalhar a realidade do amor dentro de mim. Aí o negócio dá certo. Terceira e última lição que aprendemos com a Santíssima Trindade. Viver a experiência de comunhão. O que é a experiência de comunhão? Estar juntos. Gostar de estar com o outro. Gostar de conviver com o outro. Sentir a alegria de estar com o outro. Transformar o ambiente onde eu estou no ambiente sadio, não por causa da aparência física do ambiente que eu estou, a minha casa, a minha sala ali do meu trabalho, mas está um ambiente gostoso porque tem uma pessoa que eu gosto, que está ali comigo. Então este é o grande desafio, viver esta fraternidade. Quando a gente olha para a Santíssima Trindade, o que, que a gente encontra? A gente não vê um Deus solitário, a gente vê um Deus comunhão, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. E a nossa vida tem que ser também comunhão com o outro, partilhar a vida com o outro, viver alegria com o outro, trabalhar junto com o outro, aprender a dialogar com o outro. Para que tudo isto aconteça, a gente precisa aprender a conviver, conviver. Infelizmente O que que algumas casas Estão se transformando Em pensão Acorda de manhã Vai trabalhar Chega à noite Dorme Acorda de manhã Vai trabalhar Dorme Chega outro dia Acorda Vai trabalhar E dorme E assim vai a vida Uma coisa mecânica Quando sentam quando estão na casa, para almoço, para janta, um vai na televisão, outro vai no computador, o outro vai fazer outra coisa, mas não estão juntos. Convivência implica conversar. Como é que está o dia? Como é que foi seu dia? Como é que foram suas alegrias? Como é que foram os seus, os seus desafios? Conversar. Não é investigação, mas é partilha. Quando vai decidir alguma coisa, conversar com o outro. Olha, eu estou pensando fazer isso, o que, que você acha? Participar o outro de tudo isso. Isto é conviver. Se a gente aprende a conviver, a vida fica mais suave, mais tranquila. Porque aí a gente vai perceber que nós não somos sozinhos. E não estamos sozinhos. Esta pandemia, ela causou... Muita situação chata, para muita gente, para muita gente. Mas se tem uma coisa que essa bendita, podemos falar maldita, tem que falar bendita, né? Tão desagradável que essa coisa é, mas já não pode xingar. Então, essa bendita, o que ela provocou uma coisa positiva, é que as pessoas possam se aproximar mais. Lembra lá no início da pandemia, naquela fase, né, que ninguém sabia nada, como é que se relacionava, como é que trabalhava com essa questão da pandemia? Ficou todo mundo preso dentro de casa? Não podia trabalhar, não podia fazer isso, podia fazer aquilo? Hoje está um pouco mais solto, né? Mas lembra lá março do ano passado, que coisa horrível? Todo mundo trancado, parecia prisioneiro dentro de casa? Ei, mas vou te dizer, hein, porque teve gente que se esquentaram de briguinhas, porque não estavam acostumados a ficar juntos. Né? O pessoal ficava o tempo todo fora, trabalhando isso, aquilo. De repente, a mulher olha do lado, está o marido lá. Acorda, está o marido lá. Vai para a cozinha, está o marido lá dentro da casa. Vai para lavar o quintal, está o marido lá no quintal. E você quer ver a mulher braba, e é você ficar no pé dela na hora que ela está tá trabalhando. O bicho vira assim um foguete e sai assim que realmente soltando fogo para tudo que é lado. Mas por que, que tudo isso? Isso é bom, é positivo, porque as pessoas estão se conhecendo e conhecimento leva a amadurecimento, leva a convivência. Então não foi tão ruim essa primeira experiência de estar junto sobre o mesmo teto, ver que o outro é humano, como você também é humano, que o outro tem qualidade... Como você também tem qualidade Que o outro tem defeito Como você também tem defeito Então a terceira experiência Que nós aprendemos com a Santíssima Trindade Viver em comunhão Este é o segredo Para vivermos bem Para vivermos feliz Não dá para ser feliz A pessoa dizendo Para mim está bom, eu no meu canto E cada um no seu canto As coisas não funcionam assim Nós não somos ilha Somos pessoas sociáveis, assim que Deus nos fez, assim que Deus pensou para cada um de nós. Só que viver tem que ter uma, é uma arte e viver com o outro é uma arte e a Santíssima Trindade é o modelo perfeito para tudo isso. Então nesta noite queremos pedir à Santíssima Trindade que nos ajude a viver essa experiência de santidade, mas nunca sozinho, sempre com o irmão, com a irmã.